Ei, colosso aqui para mais um vídeo de Skyrim e hoje para falar sobre o artefato mais poderoso de Skyrim. Nesse vídeo vamos considerar os 16 artefatos daédricos que podem ser encontrados no jogo. Mas afinal, qual é o artefato? Lembrando que essa é a minha opinião e caso você não concorde comigo, peço que deixe sua opinião nos comentários e bora pro vídeo. Skyrim tem uma série de missões opcionais que você pode encontrar 16 artefatos únicos durante o jogo. Alguns artefatos me deixam realmente com dúvida de qual seria o melhor. De qualquer forma, vou falar de alguns que são os meus favoritos, e o primeiro dele é o Staff Sanguine Rose. Esse Staff é encontrado após você fazer a missão. A Night to Remember. Essa missão é engraçada porque um cara chamado Sanguenevin te chama para uma disputa de bebedeira. Claro que você apaga depois de alguns copos e acorda sem saber onde que você está. Após finalizar os objetivos da missão, o tal sanguevin se revela na verdade o príncipe da daédrico Sanguine e te presenteia com um staff. Esse staff te dá o poder de invocar uma Dremola Lorde bem overpower e que ajuda qualquer personagem, independente da build que você montar. Apesar disso, o Sanguine Rose ainda não me convenceu de que seria o melhor de todos os artefatos. Meu segundo item da édrico é o Jack, um staff único que possui efeitos mágicos aleatórios. Para conseguir esse item, você deve encontrar Dervenin, que fica em Solitude. Ele vai te dar a missão The Might of Madness, que ao fim da missão, Gorath irá te presentear com o Abajack. Jack. Esse item tem efeitos aleatórios que podem variar entre a morte instantânea do inimigo, curá-lo, paralisá-lo, transformar em um animal ou objetos, entre outros efeitos. O grande problema do Wabajack é o fato dele ser um efeito aleatório. Dessa forma, na hora do perigo e da necessidade, esse item pode te deixar na mão, apesar de ser extremamente poderoso. A verdade é que, dessa forma, o Wabajack não pode ser considerado o melhor de todos os artefatos. Esses dois primeiros artefatos que eu citei anteriormente são meus favoritos apesar de não considerá-los os mais poderosos. Os outros artefatos variam de armas, armaduras, acessórios até um lockpick Industritível, que é o caso da Skeleton Key. Mas apesar de serem itens bons, são itens muito específicos para as builds específicas. Então dessa forma não consegui achar uma utilidade prática desses artefatos, por exemplo para magos. Como, por exemplo, a Massa de Molag Ball. A Massa de Molag Ball é uma arma de uma mão, com dano base de 16. Além do dano base, ela dá 25 de dano na estamina e 25 de dano na mágica. E também lança Soul Trap no alvo atingido por 3 segundos. É uma arma que se você usar junto com Azura Star, você vai ter sempre uma Soul Gem carregada. Um outro ponto interessante dessa massa, que apesar dela ter um dano legal para quem está iniciando o jogo, talvez não seja muito útil para quem esteja com um personagem um pouco mais avançado. E ao mesmo tempo também não tem muito uso para arqueiros, magos e outras builds que não utilizam esse tipo de arma. O segundo exemplo de arma super poderosa, mas que não vai ser muito útil para alguns tipos de builds, é Volendrung. É um Warhammer de duas mãos com dano base de 25. Além do seu dano, ele absorve 50 pontos de vigor em cada golpe e atinge seu oponente. O interessante desse Warhammer... É que normalmente armas de duas mãos gastam muita estamina e cada golpe que você acerta você vai recuperar o seu vigor conseguindo manter a sua luta com dano efetivo por muito mais tempo. Assim como a massa de Molag Ball, Volendrug é muito útil para builds de personagens que vão utilizar armas de duas mãos, tornando-se assim inútil para demais builds que você quer construir. Dessa forma, apesar de poderosas essas armas, não tem como considerá-las os mais poderosos entre todos os artefatos possíveis de Skyrim. Então agora chega de enrolação e vamos falar sobre o meu artefato favorito e que considero o mais poderoso entre os 16 encontrados no game. Durante as minhas viagens por Skyrim encontrei um Kaijit chamado Cash the Clean. Ele fica no Shrine of Perit. Após conversar com ele eu começo a quest The Only Cure. Após me pedir alguns ingredientes para fazer uma mistura, você vai inalar a combinação desses ingredientes feitas por Cash. Nesse momento, você vai ter um diálogo com Perit e vai te pedir para matar Orkendor. Chegando no local da missão, você tem que explorar uma ruína do Emer, mas é preciso ter cautela por causa dos inimigos e armadilhas que você vai enfrentar até encontrar Orkendor. Nas profundezas da ruína do Emer, estará o Ele na verdade é um mago poderoso que usa principalmente magias de fogo e de gelo. Se você estiver em alto nível, talvez não seja uma luta muito difícil, mas caso contrário tenha cautela porque pode ser um desafio um pouco complicado. Após matá-lo, você vai pegar uma chave para ter acesso ao elevador da Dungeon e que te leva para a superfície de Skyrim. Após voltar e falar com o Perit, você finalmente receberá o item mais poderoso de Skyrim, na minha opinião. Você ganha o escudo Spellbreaker. Mas afinal, pessoal, o que tem de mais nesse item? Spellbreaker é o único item do jogo que tem a magia Ward que não gasta nada. Esse escudo ele pode bloquear até 50 pontos de dano mágico e tem uma base de defesa de 38. O Ward do Spellbreaker é tão forte que o Sopro dos dragões não fazem nenhum dano no seu usuário. E não só isso. Lutar contra magos fica bem mais fácil, sendo que você pode equipar o escudo com uma mão e lançar magias com a outra ou usar qualquer outro tipo de arma. Eu vejo que o Spellbreaker pode ser utilizado para qualquer build, e o fato que mais me agrada é que ele não precisa ser recarregado. Seus efeitos mágicos são totalmente gratuitos. Se você tiver o perk de escudo Elemental Protection, ele reduz em 50% o dano de magias que utilizam o escudo. Dessa forma, utilizando o Spellbreaker, praticamente você não sofrerá mais dano por magias. Em vista dos benefícios que você tem utilizando o Spellbreaker, considero esse item da Édrico o melhor de Skyrim, sendo o meu segundo colocado o Staff Sanguine Rose. A combinação desses dois itens faz um combo muito bom e muito forte. Mas agora eu quero saber de vocês o que acharam desse vídeo. Concordam com meus argumentos e consideram o Spellbreaker o melhor artefato de Skyrim? Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem o um vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo de Skyrim. Tchau!